Você sabe por que a Inglaterra votou o Brexit sair da União Europeia? Você sabe por que o estadunidense votou no Trump? Você sabe por que os argentinos votaram no Macri? Olha, votaram pela mesma razão que os brasileiros votaram no Bolsonaro. Tudo isso foi uma manipulação das redes sociais feita por especialistas em psicologia, em, em informática, em matemática, para fazer a cabeça de vocês. Eles querem implantar o caos no mundo para poder dominar. Olha, para se livrar disso, pense. Pense e apoie quem